Meu nome é Austin Luiz. Eu sou pastor, um dos pastores da Igreja Apostólica Hebron aqui em Brasil, Vila Velha, Espírito Santo. E o trabalho que nós estamos fazendo é, nesse tempo de pandemia de coronavírus, Deus trouxe uma direção para os nossos líderes de orarmos, de clamarmos nos hospitais. E nós queremos encorajar você, o povo americano, que é o berço do Evangelho. Eu fui muito impactado por grandes avivalistas dos Estados Unidos. Um país livre, um país que ama o Evangelho e não pode perder essa essência. Então, eu quero encorajá-los a clamar, a irem para frente dos hospitais, a irem para frente dos postos de saúde, dos ambulatórios, e clamar por vida, porque Deus é o dono da vida. Então, América do Norte Estados Unidos, ouçam a voz do Espírito Santo de Deus. Não é hora de baixar a guarda, é hora de se levantar como um exército de Deus. Nos momentos mais difíceis, o povo de Deus clamava então é hora de clamar, de dobrar os joelhos, de se levantar em oração, porque a Covid não é maior do que Deus, a Bíblia diz, em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, então Estados Unidos, não é hora de baixar a guarda, não é hora de desistir, saiam as ruas, porque os Estados Unidos ainda brota a chama do avivamento do Espírito Santo de Deus neste país, eu creio, eu fui avivado e impactado por líderes desse país, não é hora de desistir, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe os Estados Unidos, em nome de Jesus, amém.